Amor, abre a porta, vai A gente precisa conversar Você se lembra Daquele dia Que eu fui te encontrar Quanta beleza Quanta magia e muito amor no ar, no ar Fiquei surpreso ao melhor te conhecer E percebi que havia coisas em comum Ainda temos uma história pra viver Um sentimento que não nasce em qualquer um Eu tô te amando e tô achando que é a vera Mas tô nervoso e não sei como contar Não fique brava, mas espie na janela Porque acabou o crédito do celular Essa canção que eu vim cantar, eu fiz ela pra você Amor me deixa eu te amar, não vai se arrepender Abra a porta e deixa eu entrar, porque está todo mundo olhando Deixa eu entrar, porque está todo mundo olhando Você se lembra daquele dia que eu fui te encontrar Quanta beleza, quanta magia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 Eu entrar, porque está Todo mundo olhando